criança aprender, nós temos que quebrar duas barreiras principais. Não adianta eu falar aqui as técnicas para vocês só de comportamento verbal. Adianta, adianta. Tem lá no curso de ABATEM, passo a passo, no curso de até também, passo a passo. Etapa 1, um, o que, que você vai fazer para estimular o comportamento verbal inicial? Comportamento verbal nível 2, até o nível 8. Passo a passo, etapas e objetivos, o que, que vocês vão fazer? Tem, tem tudo isso, mas... O principal é entender que não adianta você chegar com um conjunto de objetivos e entuxar na criança, igual a gente fez ontem. Não adianta eu chegar perto de uma criança e falar para ela, bom, agora aqui, ó, eu tenho que cumprir esses objetivos, então vamos lá, vamos lá, vai, fala, faz, faz. repete aqui com a tia, o som do leão, e hum, não realizou, não adianta eu ficar fazendo isso. Para a criança aprender, eu preciso ser um reforçador. O que é reforçador? É um estímulo prazeroso, associado a um comportamento que vai fazer esse comportamento ó, aumentar de frequência. Esse é o segredo. A partir do momento que você é agradável, prazeroso ficar com você. Essa criança vai começar a olhar para você, vai começar a rir. Eu quero saber quem que fez, quem que fez as atividades que nós começamos a, que eu comecei a falar ontem para vocês. Quem que fez e eu quero saber se já teve resultado, se a criança fez mais contato visual, se a criança com aqueles poucos estímulos, com aquelas poucas dicas, se a criança já olhou mais para você, se a criança já ficou com mais vontade de brincar com você. Até quando a gente vai ficar fazendo aquela etapa que eu ensinei ontem? Até a criança ficar te puxando para ir brincar com ela. Esse é o ponto que a gente sabe: ah, consegui atingir o meu objetivo. Estou sendo um estímulo reforçador para essa criança. A partir do momento que ela olha para você, que ela se interessa pelo solzinho engraçado que você está fazendo, pelo que você tem para mostrar para ela. Ela vai querer fazer igual. E aí a gente acaba ganhando gratuitamente contato visual, sorriso e até algumas imitações e até alguns comandos. Neste momento a gente abriu, abriu uma barreira gigante que separava essa criança de possibilidade de evoluir e de não evoluir. Então o segredo é fazer as técnicas que eu ensinei ontem. Até essa criança tem você uma figura muito reforçadora e querer brincar com você. Quando ela quer brincar com você é porque ela está interessada. Quais os sinais que ela dá? Ela vai atrás de você ao invés de virar as costas e ir para o canto dela. Quando você chega, ela aceita e até abre um espacinho para ficar perto de você. Essas são as leituras que você tem que fazer, tá? Tá? Linguagem corporal e, e microexpressões faciais dessa criança. Isso é muito importante. Ela vai olhar para você e vai aceitar. Então, a criança com autismo, ela não olha para você e diga que bom, mamãe, que você veio brincar comigo. Sente-se aqui. Ela vai fazer assim, ó. Muito rapidamente. Ela vai olhar para você vai aceitar. Vai voltar o olho para o brinquedo dela de novo. Isso significa, ah, legal que você veio é muito rápido, muito sutil, mas se ela não bloquear, se ela não se virar, se ela não sair de perto, ela está dizendo para você, pode vir, tá tudo bem, eu tô gostando que você tá aqui, ok? Esse é o ato comunicativo de uma criança autista, enquanto ela não sabe dizer para você toda essa frase, que, que significa que bom que você está aqui então nós temos que saber interpretar se ela então abre um espacinho se vira para você mano palmas e palmas e palmas quero até que você me mande lá no direct no instagram que você me mande até uma fotinho me mande que eu quero ver essa criança feliz se abrindo para aprender essa é a primeira barreira que nós temos que vencer a segunda barreira que nós temos que vencer é a dificuldade de flexibilidade mental é a rigidez é tão difícil para ela aceitar uma introdução de coisa nova aceitar mexer nas coisas dela porque ela tem um, um objetivo um script mental que às vezes ela até gosta de ficar com você mas ela não não quer mudar Aquele hiperfoco, porque ela tem interesses restritos e repetitivos. E quando a gente vem para ensinar uma coisa nova, isso pode ser muito ansiógeno para ela. E isso eu vou ensinar vocês a fazerem amanhã. Essa é a barreira de aprendizagem mais importante que nós vamos aprender a fazer amanhã. Por que amanhã? Porque isso já é um nível mais avançado. Então, é isso. Esse é o plano.